E aí pessoal, beleza? Então seguindo continuidade aqui na tutorial de classes no JavaScript, eu vou dar um, um exemplo aqui como é que a gente implementa uma árvore binária utilizando JavaScript. Uma árvore binária é uma estrutura de dados em que os, os elementos dessa estrutura tem no máximo dois, dois filhos. Né? Então, para para isso inicialmente aqui a gente vai definir uma classe node vai ser um nó, cada nó, cada elemento dessa árvore, e aqui no construtor a gente vai setar uh, quais são os filhos que esse elemento pode ter. Principalmente aqui eu vou só colocar valores, valores nulos, e como ele pode ter no máximo dois filhos, então é, usualmente a gente põe o. O cara que fica à esquerda e o cara que fica à direita. Vou criar dois métodos aqui também: um para setar o valor que a gente quer armazenar nessa estrutura de dados, e outro para dar um, para obter esse valor que está sendo salvo na estrutura de dados. A gente criou aqui o nosso, nosso nó. Então simplesmente agora a gente já pode inserir elementos. Só a título de ilustração aqui, fazer um comentário. É, a gente vai tentar representar uma estrutura, essa estrutura de dados em que a partir de cada elemento a gente possa organizar à esquerda, à esquerda desse elemento, valores que sejam menores que esse elemento e à direita valores que sejam maiores. Que esse elemento. Então considerando que a raiz seria o elemento inicial, o 5, a gente vai ter à esquerda elementos menores ou iguais a 5, e à sua direita elementos maiores que 5. E isso se repete na estrutura para cada novo elemento. Aqui envolve outros algoritmos de balanceamento de árvore quando você tem uma grande variação desses valores, mas isso por enquanto eu não vou. Vou fazer isso talvez para um, um tutorial mais à frente. que eu vou demonstrar aqui só como é que a gente insere e faz percurso na sala. Vou deixar essa ilustração aqui só para como guia. E a gente já pode criar o nosso método para inserir: insert node. A gente vai passar o um valor e ele vai inserir para a gente exatamente na posição correta que tem aqui. Que ficar, então eu vou dar um, criar aqui ó, o root, ou seja, a raiz, a gente aqui precisa saber a raiz, do o valor que a gente quer inserir, então a gente não setou o valor aqui, inicialmente no construtor, então aqui a gente pode checar se esse valor que a gente quer inserir já, já tem que ser o primeiro elemento, então, como é que a gente faz isso, a gente verifica se ele não tem a propriedade, utilizando o método response.property value. Se ele não tiver o value, então a gente sabe que a gente tem que inserir esse valor na raiz. A gente vai simplesmente fazer um root setValue, value, e aqui a gente já dá um return para identificar o término desse método. Se ele vai ter que percorrer os elementos da raiz até encontrar aquele que tem que ser inserido. Por isso eu vou colocar um loop infinito aqui só para facilitar um pouco a, a nossa busca e aqui a gente vai fazer a checagem, a gente vai testar se o valor que a gente quer inserir é menor ou igual ao valor corrente da raiz. Se isso for verdade, a gente verifica se o elemento da esquerda é nulo, se ele for nulo. A gente já encontrou o cara que a gente quer inserir. A gente vai fazer root.left, root recebe new mode, certo? E root.left, set value, velho. aqui a gente dá um return, beleza? Se esse cara não for nulo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avançar e checar a subárvore à esquerda, ou seja, se a gente chegou aqui e verificou que o cara à esquerda não é nulo então a gente, a gente não encontrou a posição correta para inserir, então a gente passa para a próxima posição até encontrar o cara que a gente tem que inserir. Vai checando, vai checando, até que em contraposição vai lá em série. Beleza. Se essa condição aqui falhar, então a gente tem que checar os caras que ficam à direita. Então o código, o código vai ser bem semelhante, na verdade. A gente vai copiar aqui e substituir, ele tem left por right. E aí a gente verifica como é que está ficando, é tá ficando aqui esse código, então ele vai fazer isso aqui até que ele encontre e dê o retorno, enquanto ele, ele não encontrar, ele vai seguir até que alguém esteja novo então vamos verificar aqui como é que se comporta vamos passar aqui, eu vou inserir exatamente como tá lá no exemplo então vamos dar um console.log aqui só para verificar como é que tá ficando essa aula. então vamos dar um então a gente já criou o primeiro elemento A gente tem que a esquerda dele é nulo A direita é nulo e o valor é 5 Vamos inserir mais um Vai ser é o 4 Então a gente, à esquerda A gente tem um nó Cuja esquerda, ou seja o filho, é, o filho à esquerda é nulo O filho da direita é nulo e o valor é 4 E a gente tem a raiz aqui é o valor 5. E o filho da direita é Beleza? Com isso a gente... Eu vou criar os outros aqui. A título de ilustração, né? 5, 4, 1, 6 e 9. 6 e 9. Beleza? Mas como é que a gente faz um percurso nessa árvore? Se a gente fizer um percurso... Tem um percurso em ordem, pré-ordem e pós-ordem fazer inicialmente aqui o em ordem, ele tem que imprimir na tela, na ordem exata, crescente, desde que seja árvore binária. então se a gente fizer um percurso em, em ordem, ele tem que visitar primeiro todos os caras da esquerda, depois imprimir o conteúdo da raiz e visitar os caras da direita, vocês vão ver que quando a gente implementar esse método ele vai imprimir os valores exatamente em ordem crescente, obedecendo a estrutura. Então, vamos criar um método aqui: in order. Ele vai fazer o percurso em ordem. Bem, bem tranquilo, a gente está usando aqui recursão. Então, a gente passa a raiz. O que a gente vai verificar? Se esse cara. Se esse cara não for nulo, ou seja se ele existir, a gente vai fazer o seguinte, a gente chama in order o cara da esquerda, depois a gente dá um console.log no valor dele get l, e depois ele chama em ordem passando o cara da direita. Beleza, vamos testar aqui para ver o que, é que vai, o que ele vai dar, comentar aqui o nosso debug, e vamos executar um inorder passando root, tá então, limpado no terminal, vamos executar. Então, vocês veem que ele percorreu exatamente com o Esperado. Esse aqui é o percurso em ordem da nossa árvore binária. Percorre todos os elementos da esquerda, depois imprime o conteúdo do elemento, e depois percorre os caras da direita. Então se a gente conseguir essa ordem, ele chega aqui, o 5 percorre sobre a árvore à esquerda, aí executa a recursão novamente, percorre o cara da esquerda, executa a recursão novamente, vê que o cara da esquerda é nulo, não faz nada, retorna, Imprime o conteúdo desse cara que é 1. Um, depois verifica a sub-árvore da direita, que é nula, volta para cá. Volta para cá. E aí vai percorrendo e vai imprimindo todos os valores até chegar nessa parte. Ele volta para cá, ele verifica que da direita também. Ele vai imprimir o 4, verifica que da direita não, não tem ninguém. Volta, vem para cá. Imprime o valor. E vai para o cara da direita. Aqui existe alguém na, nesse ponto, eu ele verifica o da esquerda, não existe. Volta, imprime esse valor, verifica o da direita, aí chega aqui, verifica da esquerda, depois volta, imprime o valor, verifica o da direita, e aí finaliza a recursão. Esse, esse foi o exemplo do percurso em ordem. E aí eu vou fazer na, nas próximas aulas pré-ordem e pós-ordem. Valeu, é isso.